Olá, centelha divina, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Golden Fuschen. Gente, eu tô vendo aqui, já temos várias pessoas aqui conosco na live, e quem eu tenho hoje a honra de trazer aqui mais uma vez é a minha irmãzinha querida aqui, a Kiara Shanti, seja bem-vinda, minha flor. Gratidão, meu amor, eu que fico muito feliz de estar aqui com você, com essas pessoas lindas, amorosas, que vêm aqui trazer a sua energia, a sua contribuição. A gente sabe que as canalizações também têm um pouco da energia daqueles que vêm aquele carinho, aquela gentileza, aquela compaixão. Então, é maravilhoso mesmo, é uma energia muito amorosa, muito amorosa. Muito obrigada. Com certeza. E a gente é que agradece, Flor, né? Você esse, ah, é capaz. esse canal maravilhoso que vai trazer para a gente aí uma canalização maravilhosa dos arquiturianos, né? Isso. a gente está falando sobre a nova Terra 5D. Então, meus amores, todos vocês que estão aqui, deixa eu mostrar aqui. Algumas das mensagens que nós já recebemos. Ah, que legal. Presente, dando tempo para o pessoal de casa buscar a sua Isso. água para ser fluidificada. Ainda hum, bem que tu falou. E também convidar, né, enviar convite para as pessoas assistirem. Porque Isso. eu sempre dizer que nessas lives assim, a energia ela é tão maravilhosa. Que acontecem curas, é. transformação, transmutações de energia, né? Então, convida, com certeza você conhece alguém que está precisando. Eu também vou aqui daqui a pouco mandar os meus aviõezinhos. Isso, isso. E, enquanto isso, o pessoal vai lá. Roberta, Roberta Menezes, seja bem-vinda, minha frente. A Maria Halber, já estou aguardando isso, já tinha chegado aqui há um tempinho atrás, né? Que amor, Maria, querida. Cadê a Maria? Não, sou eu, gente, eu também estive aqui, olha só. <risos> a Carolina do Paulista, boa oh. noite, minha flor. O Paulo boa noite. Hércules, boa noite, boa tarde. <risos> Aqui é noite, aqui boa noite aí, é Gleide, ah tá, não, boa tarde aqui, boa noite aí, é Gleide, luz, paz para ti na Suíça, amém, a nós todos, meus queridos. Gente, tem mais uma coisa, hoje eu tô, tô testando aqui um fone novo, nós, né, e eu queria perguntar para vocês, tá todo mundo ouvindo direitinho? É, é. Eu também. <risos> está falhando, está havendo algum chiado a gente vai ficar super feliz em saber se valeu Isso. a pena o nosso investimento. Nosso investimento, é. é? E aqui, vamos lá então, o Eteu Delgado, gratidão pela sua presença. Te oh, amo. Linda C. sejam todos muito bem-vindos. Tina Félix, eu vou passar um para que dê tempo da gente mostrar Há algumas pessoas que deixaram aqui as mensagens, né, gente? Que amor. Rodolfo, Etel, Delgado, a Ivani Santos, seja bem-vinda, minha flor. Oh, eu coisa linda. Um aqui. Foi lá para o final, porque tem muitas mensagens. Olha, uma coisa também que é bastante... Vai lendo aí, meu amor, que eu estou só fazendo uns símbolos aqui. Vai lá, fica à vontade, Flor. É a gente saber de onde vocês estão nos assistindo, até onde isso. essa está chegando, tá bem? Gratidão eterna, viu? A Jane, Mary, seja bem-vinda, minha Flor. A Lucy, que lindas ver vocês, amo vocês. Nós também amamos vocês, por isso que nós fazemos esse trabalho com todo o nosso coração, né, Kiara? Um uhum seja bem-vinda. Ah, quem mais? Nelly Monteiro da Silva, a Ângela Rodrigues, a Heloísa. Entretanto, nós vamos aí convidando aos nossos queridos seres, amados seres de luz, os arquitorianos, que já estão presentes já, já dá bastante tempo, né? Porque o uhum. tempo lá não é o tempo. É diferente. Né? É diferente. Então a mensagem já está sendo preparada aí, preparadinha, semanas. E pessoal, se vocês não são inscritos inscritos ainda aqui no canal, se inscrevam, deixe o hum. seu like, o seu comentário, tá? E continue aqui com a gente, viu? Kiara. É, no final, você fala um pouco sobre o seu trabalho como Sim. terapeuta, tá bem? Tá pra certo. Para que o pessoal se informe aí de todo o maravilhoso trabalho que ela faz, gente. Ela está fazendo comigo, eu estou amando. E eu também tenho um depoimento maravilhoso que eu vou passar para vocês também. Né? A Kiara uhum. já sabe qual que foi, uhum. mas no final da transmissão, da canalização, eu vou contar para vocês a transformação que houve na minha vida. Ah, oh, que linda. Gratidão, Depois... Leite. Nossa, que amor. Na Gratidão, vida. querida. Depois que eu estou passando pelos atendimentos com a Kiara junto com os Arcturianos, tá bem? Os, os, os lindos. Eu, às vezes eu estou conversando com eles, e eu, assim, eles não são formais, né? Então eu falo, os queridos, o, oi fofos uhum. e... É tão assim. <risos> Oi, Mas meus é amores. Também. Então. É, tem que ter sim uma simpatia. Então, é. gente, para que a gente possa entrar aí na nova terra, né, das, da quinta-feira, eu fui intuída a ler uma parte do livro da Bíblia, tá bem? Isso. É do Apocalipse, capítulo 21, do versículo 18 ao 25. Tá? Uhum. que vale muito a nossa reflexão comparando aí com a quinta dimensão, tá bom? Uhum. Então vamos lá. A própria cidade era de ouro puro e transparente, como o vidro mais cristalino. As muralhas eram de jaspe e os fundamentos sobre os quais assentavam estavam incrustado, incrustados com toda a espécie de pedras preciosas. O primeiro era de Jaspe, o segundo de Safira, o terceiro de Calcedônia, o quarto de Esmeralda, o quinto de Sardônica, o sexto de Sárdio, o sétimo de Crisólito, o oitavo de Berilo, o nono de Topázio, o décimo de Crosoprazo, crisopraso o décimo primeiro de Jacinto e o décimo segundo de Ametista. E as doze portas eram feitas de pérolas. Cada porta era de uma só pérola. A praça principal da cidade era toda ela de puro ouro, cintilante como vidro de cristal. Não vi nela templo nenhum, porque o Senhor Deus... Todo-Poderoso e o Cordeiro sempre ali presentes estão e são o seu templo. A cidade não precisa nem de sol e nem de lua, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua luz. Essa luz da cidade iluminará as nações da terra e os governantes virão entregar-lhe as suas honrarias. As suas portas nunca se fecharão, porque lá nunca haverá noite. Ai, que lindo! Muito lindo. Então, vale a pena a gente refletir, porque enquanto nós estamos aqui na terceira dimensão, nós vemos tudo com os outros olhos, né? com uma outra pers perspectiva. Uhum. E... Quando passamos a ver com os olhos da quinta dimensão, tudo se transforma. Então, eu te convido a abrir o seu coração Olhando. e que vocês possam receber a mensagem dos Arcturianos com o coração aberto, tá bem? Sem julgamento, mas simplesmente Isso. ouvindo coração. Com a aberto, coração. perfeito. Isso. Então, que relaxamento meu amorzinho só para a gente todo mundo fazer? entrar numa energia mais uh, vamos fazer sim uma harmonização eu convido a todos vocês que estão aqui com a gente agora neste momento os que virão depois a fecharem os seus olhos se se sentirem bem assim respirarem profundamente umas três vezes e se entreguem ao momento de agora, relaxe todo o seu corpo, o seu maxilar, o senho, o cérebro, tranquilize-o, o máximo que você puder e nunca se esqueça do poder do agora e deixe com que essa energia Flua por todo o seu corpo, trazendo paz, harmonia, discernimento e muito amor. Receba as energias que são emanadas das sementes estelares, tanto aqui na Terra quanto do universo, do cosmos. Receba a cura, a harmonia a paz e a proteção. E neste momento, nós damos as boas-vindas aos nossos irmãos Arcturianos que venham nos trazer a mensagem que vai transformar a nossa vida, nos abrindo, nos preparando para o novo ciclo que já se iniciou. Para alguns, agora há pouco tempo e para outros já dá algumas décadas, pois sabemos que tempo não existe, é uma simples ilusão, então viva o agora, viva no presente. Amados, sejam todos muito bem-vindos. Amados irmãos estelares, nós somos os Arcturianos juntamente com mais algumas consciências amorosas, todos em harmonia, em colaboração, como será a nova terra de vocês, amados? Nós queremos começar esta canalização lembrando que antes de começar a falar sobre a Terra 5D, a principal palavra que queremos emitir é A Terra 5D é um mundo de muita paz. Paz. Paz amados, isso é importante para começar a falar sobre isso, pois é assim que vocês começam a entrar na vibração 5D, para que possam receber a mensagem de coração aberto, com amorosidade, pois o nosso objetivo é mais em vocês sentirem as energias e não em Raciocinar as energias de uma canalização ou as palavras ditas. O mais importante é a energia. E é por isso que frisamos, a 5D é um mundo de paz. Amados, nós gostamos de falar sobre isto, pois nós já passamos por transições, não só pela do nosso planeta, mas por transições que acompanhamos em outros orbes, como estamos acompanhando a de vocês, amados. É assim que nós também evoluímos o nosso espírito, sempre em evolução. Amados irmãos, vocês estão saindo de uma terra de terceira dimensão... para uma de quinta dimensão. E por mais próximo que esses números possam parecer... 3 e 5... ele é uma vibração... é um planeta muito, muito diferente... do que o que vocês conheceram até hoje. Pois... Na terceira dimensão em síntese, o que vocês têm é um planeta de dualidade, um planeta onde as pessoas e os sistemas ainda são primitivos. E o que é sistemas primitivos? Sistemas com dualidade são sistemas onde a força impera onde o forte derrota o fraco, onde a dualidade do bom e mal, aquele é bom, aquele é mal, aquele é melhor, aquele é pior, eu sou mais poderoso, aquele é mais fraco, e assim, com a dualidade imperando, com o raciocínio sendo o motorista de um planeta, é que vocês viveram até hoje, em um sistema onde a racionalidade, a mente, se sobrepõe a todos os outros. E é assim que o um mundo de dualidade vai se desenvolvendo, amados. Não é que seja um mundo ruim, não existe isto. Existe evolução, existem estágios evolutivos que nós precisamos passar para sim ir superando certas coisas, aprendendo, se qualificando, melhorando para ir para um estágio onde as coisas são mais fáceis, mais leves, melhores. Então, meus amados, vocês já chegaram num nível... Gaia já chegou num nível... Onde esta dualidade primitiva está perdendo a força. E ela está sendo substituída aos poucos por um outro mundo... Com uma outra vibração. Uma vibração pentadimensional... E o que traz uma vibração pentadimensional à Terra 5D, meus amados, muitas coisas devem ser revistas, muitas coisas têm que andar de forma diferente, mas é um diferente melhor, é um diferente muito mais fácil, amados. Então vamos falar um pouco da Terra 5D, porque na verdade, mesmo no nosso planeta, quando nós chegamos na 5D, o formato era diferente e sempre vai ser em outros planetas. Cada planeta tem as suas próprias características e isso é maravilhoso. Por isso que existem vários planetas no seu sistema e em outros sistemas. Mas o que importa é que a energia vibracional está aumentando. E desta forma, vocês estão entrando numa nova Terra. Amados, a nova terra não tem dualidade, não tem competição, não tem o um mais fraco derrotando, o um mais forte derrotando, o um mais fraco, não tem isso, meus amados. Na nova terra, o coração entra na frente, o coração é a intuição. É o amor incondicional por você mesmo e pelos outros. O coração comanda a Terra 5D. E a partir do momento em que o coração está no comando, as coisas mudam completamente, pois o amor começa a ter espaço. Os sentimentos têm espaço para falar? Vocês podem ser amorosos? E devem, pois esta é a Terra Nova, a nova Terra. E assim, amados, quando tudo começa a cooperar, quando o amor impera, os sistemas têm que se adaptar. E assim, amados, Gaia já ascensionou, e isso é maravilhoso, pois ela está entrando com uma força muito grande em todos os sistemas para que eles acompanhem Gaia. Afinal de contas, Gaia é a mãe de todos vocês, ela é uma energia feminina, amorosa, gentil, aquela energia maternal que abraça os seus moradores, que abraça aqueles que estão vivendo nela com amor? Gaia é amorosa. E assim é que será a nova terra, uma terra em que Gaia apoia vocês, e vocês apoiam Gaia, meus amados. É por isso que não será mais necessário lutar para sobreviver, pois vocês, estarão sendo providos por Gaia. Todas essas partes que vocês pagam mês a mês com dificuldade, as coisas básicas da vida, energia, água, moradia, isto não vai mais acontecer, amados. Na nova terra, todos terão direito a isto, sem precisar passar um um ou outro para trás roubar o emprego do outro isto não vai mais ser necessário amados a nova terra proverá tudo o que vocês precisam isto é maravilhoso é maravilhoso a energia será gratuita Gaia fará isto as moradias serão gratuitas a comida, os alimentos, meus amados. Tudo isso será diferente também. A energia não vai ser gerada através de meios que prejudicam o meio ambiente, ela será gerada de uma forma diferenciada, que naturalmente vai acontecer para todos. As próprias construções serão diferentes, em formatos diferentes, não haverá Materiais, como tijolos, serão outros tipos de materiais, meus amados. E vai ser uma coisa, um pouco, vamos tentar usar um exemplo humano, mas é como uma impressora 3D. Vocês vão projetar e imaginar a moradia, imaginar as coisas que vocês querem, e assim vocês vão construí-las. É uma energia diferente. Na antiga Lemúria e Atlântida chamavam de energia vril, mas ela vai ser um pouquinho diferente desta vez, com outro nome, não importa o nome, mas esta vai ser uma energia criadora de todas as coisas, os prédios, as casas, todas as habitações, os transportes, tudo que transporta vocês de um lado para outro é uma linda terra, pois muito dos materiais que vocês vão produzir será feito de material transparente como cristal, meus amados. Então tudo será muito mais claro, o sol vai penetrar dentro das construções e isso vai ser maravilhoso. Não é lindo, amados, poder viver num mundo onde a energia é mais leve, onde as pessoas estão trabalhando de forma cooperativa umas com as outras, onde as pessoas, os seres humanos, trabalham em cooperação? E não é só os seres humanos, meus amados, todos os seres, os animais, as plantas, vocês não verão mais o sistema que há agora de sobrevivência animal, onde um animal precisa matar o outro. Não estamos julgando, amados, está correto, era assim que era para ser. Onde as ervas daninhas matavam as outras. Era normal, meus amados, não se preocupem, está tudo bem. Mas não vai ser assim na nova terra. Os alimentos também serão plasmados e eles terão uma energia muito mais leve, muito mais sutil, porque o corpo de vocês também terá uma constituição muito mais leve e sutilizada. O corpo de vocês está passando de uma base carbono para uma base cristalina. Esta base cristalina é um corpo muito mais sutil, amados. Ele é leve. E ele também, obviamente, por ser mais leve, sustenta alimentos mais leves. Portanto, imaginem que tudo vai ser sutilizado. Não vai ser mais necessário produzir alimentos industrializados? Os alimentos, a natureza proverá. E vocês proverão também? E tudo vai ficando bem mais leve. A competição não existirá. O sofrimento também não existirá. As doenças também não, meus amados. Tudo isso não é mais necessário. Porque todas essas coisas que vocês tiveram até hoje em seu planeta... Na verdade, eram formas de aprendizado, pois a gente tem que evoluir, amados. E uma doença, essas coisas de sobreviver num sistema difícil, tudo isso são meios de evoluir. São meios de estar trazendo alguns aprendizados que o seu fractal de alma se disponibilizou a aprender ele veio à Terra neste momento anterior para aprender algumas coisas e está tudo bem, meus amados. Mas agora a Terra precisa mudar. E essas coisas não serão mais possíveis. E agora, estamos sentindo algumas perguntas? Está maravilhoso? É assim que nós gostamos de transmitir? Vocês estão perguntando como isso vai acontecer? Como vai ser esta transição? Nós vamos dar uma pincelada nisso, meus amados? Claro que tudo vai ser de uma forma um pouco lenta. Apesar de a transição estar acelerada, alguns sistemas já vão começar a entrar, amados. Em primeiro lugar, vocês devem saber que a Terra 5D energeticamente já está aqui, já está aí e já está pronta para ser acessada e já está sendo acessada por muitos de vocês que estão em alguns momentos do seu dia adentrando essas vibrações superiores e aproveitando essas Sensações de luz, elas trazem força para vocês, elas trazem amor para vocês, elas trazem alegria, pois assim vocês já podem vislumbrar este novo mundo, vocês já podem senti-lo e, na verdade, são as vibrações de vocês amados que vão levar a Terra mais rápido a esta. Terra, 5D. Quanto mais vocês elevam a sua vibração para 5D, mais rápido ela vem chegando, pois é um estado de vibração. Portanto, amados, agora aqui, alguém que vocês conhecem, um ser de muita luz, todos nós trabalhamos em cooperação, vai falar de uma parte... Para colaborar nesta canalização, é um ser muito amado, como todas as consciências que estão auxiliando aqui, e como todos vocês que estão ouvindo, que também são consciências de muito amor. Eu sou Ashtar Charan. Amados... Em auxílio e em colaboração aos meus amados irmãos arquiturianos, estou aqui para conversar um pouquinho sobre o sistema quântico financeiro, meus amados. Este é um sistema que vai entrar primeiro na Terra 5D, pois é ele que prepara o terreno para as outras coisas irem transicionando. O sistema quântico financeiro, ou quantum, é um sistema inteligente de origem extraterrestre que já está sendo implantado em seu mundo, por mais que você ainda não o conheça, ele já está acontecendo e logo você vai conhecer, não se preocupe, tudo está certo amados este sistema é muito justo pois ele esteve observando todas as ações de todas as pessoas nos últimos nas últimas cinco décadas, mais ou menos seis ou sete. Este sistema observou todos os trabalhos que foram feitos tudo que vocês fizeram para o seu sustento, e tudo que vocês perderam, tudo que outros tiraram de vocês financeiramente falando, amados, monetariamente falando. Isto não foi justo, meus amados. Mas este sistema financeiro quântico pode ler tudo isso e ele é justo. Ele pode ler os seus pensamentos e pode ver além do que vocês podem ver. E a partir deste novo reset quântico... todo o sistema financeiro será reescrito. E o que é justo... o que é verdadeiro vai acontecer. Aquilo que você perdeu, você vai recuperar, meus amados. Aqueles que estiveram com mais do que deveria... às custas daqueles que trabalharam muito... Vão perder, amados. Pois é assim que é justo, é assim que o Criador quer uma nova terra. E assim, tudo aquilo que vocês conhecem por aí, que vocês dizem... Meu Deus, como vou saber que aquele está mentindo? Como eu vou saber que aquele está falando a verdade? Será que ele não quer roubar de mim? Tudo isso acabará, meus amados... O sistema financeiro quântico é inteligente e ele pode ver além. Então não haverá mais como estar passando alguém para trás. Tudo será justo e extremamente justo. Não vai ser necessário ficar lendo ninguém. O sistema financeiro quântico vai começar a ler o coração das pessoas antes de vocês, meus amados e ele fará tudo de uma forma justa e a partir deste momento é que todas as outras coisas que vêm junto com um sistema quântico inteligente e justo começam a ser possíveis de ser implantadas vocês receberão novas máquinas tecnológicas e a primeira delas Logo depois do sistema quântico financeiro, são as máquinas de cura. Essas lindas máquinas curam qualquer coisa. Vocês poderão entrar. Estas máquinas farão o um escaneamento do seu corpo e do seu campo quântico também. E a partir daí... Vocês serão curados rapidamente, meus amados. São cápsulas de curas ou camas médicas, como vocês quiserem chamar, o que importa, meus amados. É que são máquinas de radiestesia quântica, muito, muito tecnológicas, uma tecnologia extraterrestre. E é por isso que o sistema quântico tem que estar organizado, amados, porque não teria como implantar isto antes, pois seria atacado pelas big pharma, né? pela indústria médica, que é muito necessária, e que há muitos seres ali que trabalham com amor e compaixão, tantos seres amados, mas eles não conseguem trabalhar com veracidade de sempre, porque tem outros que só pensam no lucro. E eles ficam se sentindo muito tristes, pois eles querem de fato curar as pessoas. Esses novos trabalhadores da luz na área da medicina vão começar a ganhar espaço? São eles que estarão no comando dessa nova tecnologia, encaminhando as pessoas para as camas? Para que elas recebam curas, curas iluminadas, muito mais do que vocês imaginam. Curas que não existe ainda cura no seu mundo, elas curarão qualquer coisa, amados. Aqueles órgãos que vocês perderam, que foram amputados, se regenerarão nestas máquinas lindas e amorosas é um trabalho tão amoroso e assim todos terão acesso não vai ser necessário ter mais dinheiro ou menos todos terão direito como todos terão direito à moradia como todos terão direito às necessidades básicas todos terão direito à cura não é maravilhoso meus amados tendo a imaginar Abram suas mentes, abram o seu coração e se imaginem neste lugar lindo. Faça uma pequena projeção, imagine que você está caminhando por um belo campo de flores, grama. Você está indo lá, num lindo prédio de cristal. Você quer uma cura e você entra lá. E existem muitos seres, eles são diferentes, mas você não se importa porque todos eles têm amor no coração e você pode ler o coração deles. E eles vão te dar um abraço e dizer, venha, meu querido, vamos lá para aquela cápsula de cura. E vocês irão, vocês confiam, vocês sabem que é seguro, vocês sabem que é amoroso, vocês se deitam lá, vocês ficam lá deitados, vocês estão sorrindo, tranquilos. A máquina escaneia vocês e já começa a fazer o diagnóstico e já começa os primeiros movimentos de cura. Depois você sai da máquina e eles dizem, querido, querida, retorne aqui mais cinco dias para nós continuarmos você vai dizer, mas é claro, eu retorno. E vai ser tudo tão lindo, meus amados. Com muita harmonia, com muito amor. E esta é só uma parte. Haverão muitas outras partes nesta nova Terra. Mas nós ouvimos vocês e vimos que esta era importante para vocês saberem mais. Essa parte da nova forma de cura, da nova forma de medicina da nova Terra. Vai ser tão compassiva, meus amados. Vocês vão amar, vão amar. E agora vamos dar mais uma pinceladinha sobre o clima da nova Terra. Às vezes vocês se perguntam, nossa, tem lugares que são muito frios, outros que chove muito. A agricultura não não dá certo. Mas a nova terra, meus amados, vai trazer uma temperatura amena para toda ela. A temperatura será agradável a todos os seres vivos, os animais, as plantas e vocês, humanos. Nesta, neste formato de climatologia, não será necessário que vocês tenham máquinas que mudem a temperatura, não vai ser necessário, meus amados. E também tudo vai nascer em todos os lugares. A agricultura será diferente, haverão novas espécies, animais e vegetais, mas muitas novas espécies vegetais que proverão o seu alimento. E este alimento será muito mais leve, e ele nascerá em abundância em todos os lugares abundância é a palavra que vocês vão estar ouvindo sempre porque a nova terra é muito abundante não faltam as coisas, não faltam as coisas, amados e também com este clima ameno em todos os lugares não haverá mais terremotos, mareno, maremotos, tempestades todas essas coisas violentas não haverá, meus amados, a terra sem poder, tudo é em harmonia. O clima está amando vocês, Gaia ama vocês, os animais amam vocês, vocês amam todos eles também. E é muito importante, amados, vocês lembrarem, nesta nova terra de cooperação, não existe a vontade de competir, não existe a vontade de estar prejudicando alguém para que você fique bem, pois você sabe que todos são um pedaço de você. Você sabe que vocês são irmãos em verdade, irmãos. E você sabe que quando seus irmãos estão mais felizes, vocês também estão mais felizes, pois é uma energia que contagia no sentido amoroso da palavra. E assim, todos cooperando um com o outro, também não haverá mais o modo de trabalho como ele é hoje, o trabalho não será para o seu sustento, o trabalho será através do seu amor, do seu coração, da sua criatividade. Um formato de trabalho, onde vocês trabalham com amor, Onde vocês trabalham com alegria? E é muito mais para cooperar para o melhoramento dos seus semelhantes e do seu planeta que vocês vão trabalhar? Vocês terão uma consciência expandida e ela saberá quais são os seus dons, as suas vocações? E cada um vai buscar aquela vocação que ama de verdade e terá diferentes? pois todos precisam ser diversificados e vocês serão. Cada um vai gostar mais de fazer alguma coisa e todos juntos completarão tudo que é necessário. Não haverá mais esse trabalho de vocês, meus amados, esse trabalho por obrigação, esse trabalho que carrega fardos, esse trabalho que... É só para os ganhos, e os ganhos que são só para o sustento? Não haverá mais isso, meus amados. Haverá muita abundância para todos vocês. O sistema de aprendizado também vai ser diferente? Não terá mais esse formato de ficar horas e horas, onde a mente é explorada profundamente, a mente, a mente, a mente, e as crianças... E os adolescentes têm que estar ali ouvindo, ouvindo, ouvindo. E aquilo não é natural, meus amados. Por enquanto é, tá tudo bem. Nós não estamos criticando nada, só estamos explicando com amor o que vai ser de novo na nova Terra. O aprendizado vai ser diferente, meus amados. Ele vai apoiar a criatividade de cada um, os dons naturais de cada um. Vai apoiar o amor que cada um tem por alguma coisa, por alguma atividade. E vai ter muito mais atividades que são de movimento, dança, canto, plantar, brincar, se exercitar. Será mais isso, meus amados? E também, sim, haverá a parte de raciocínio. Mas para quem quiser, para aqueles que querem trabalhar com algo que exija isso, está lindo, os arquitetos e outras pessoas, pois as profissões, muitas, continuarão, mas elas serão remodeladas. Não pensem que vocês ficarão desempregados, meus amados, que vocês não terão nada para fazer. Não, meus amados, vocês terão muitas coisas para fazer, mas elas serão diferentes. Elas não trarão aquele peso no seu coração, não trarão, meus amados. E agora, para finalizar, pois teria muita coisa para falar, né, meus amados? Nós vamos falando aos poucos, não tem problema. Nós adoramos colaborar com vocês. Então, meus amados, para finalizar o mais importante, fora todas essas partes muito bonitas, é que na Terra 5D a cooperação estará em toda parte do planeta. O amor ao próximo estará em toda parte do planeta. O respeito ao próximo em toda parte do planeta. Não haverá mais o que tem mais e o que tem menos. Não haverá mais isto, meus amados. Todos serão iguais. Todos terão vocações para suas próprias habilidades. Todos terão responsabilidades diferentes. Mas são responsabilidades com amor. É diferente do que vocês conhecem hoje em seu planeta. Todos estarão juntos em harmonia. Vocês vão rir muito, o riso vai ser solto, porque não vai mais haver aquela dor, do sofrimento, porque nós sabemos que vocês que são seres compassivos, mesmo que esteja tudo bem nas suas vidas, vocês sofrem pelaqueles que não estão bem, mas todos estarão bem, meus amados, então vocês não vão sofrer. Além disso, vocês estarão com a consciência expandida no seu corpo, 5D. Vocês poderão ver as vidas passadas, os seus registros akásticos, E irão compreender que tudo fez parte de um plano maior. Onde vocês aprenderam algumas coisas que precisavam. Está tudo bem também, meus amados. E uma coisa muito interessante... No planeta 5D, vocês não precisam mais ter uma quarta dimensão, pois o desencarne se faz desnecessário. Vocês mais estarão trocando de roupa. Não haverá necessidade de, da morte, onde vocês têm que morrer, como vocês dizem, desencarnar para ficar num lugar, para avaliar tudo o que vocês fizeram, e fazer os seus novos planos de alma, não haverá necessidade, meus amados. Vocês continuarão a viver, e quando trocarem de roupa vai ser mais relacionado à subida de dimensões, a estar das cinco, e depois da quinta é muito simples ir para a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima, a décima primeira, e todas as outras dimensões mais sutis, na verdade, vocês vão às vezes sutilizar-se mais para visitar outros orbes e o transporte será muito simples, será leve. Novos meios de transportes farão este translado e vai ser simples, vai ser amoroso, vai ser leve. E muito importante, o coração de vocês vai ter vez. É ele que vai comandar o corpo de vocês. E é ele que vai comandar todo o planeta Terra. Amados, nós agradecemos a todos que estiveram aqui com a sua amorosidade, com a sua compaixão. Pois nós sabemos que essas informações que ainda estão apenas energeticamente com vocês pois a Terra 5D já está aí, só falta materializá-la. Mas vocês sabendo, vocês ouvindo estas coisas, vocês já começam a se congruir com esta nova energia? Vocês já começam a entrar nela? Isso é maravilhoso, pois traz alívio para o coração de vocês, queridos. Nós os amamos profundamente, profundamente e incondicionalmente. Nós somos os Arcturianos, juntamente com Ashtar Charan, juntamente com outras lindas consciências, San Germain, Sananda, os Sirianos, os Andromedanos, e outros mais seres de muita luz e amor e compaixão. E assim é, e assim é, e assim é. Agora, aos poucos, vamos retomando a nossa o nosso estar aqui agora, né? E agradecemos aos nossos queridos, amados, irmãos de luzes, os arquitorianos, que tiveram para nos prestigiar, nos auxiliando com as mensagens. Gratidão, gratidão, gratidão. Só, só vou pegar meu casaquinho ali, tá, meu amor? Vai lá, Flor. No Brasil agora tá inverno, né? Tá chegando o inverno, então tá fresquinho. E aqui para mim tá chegando o verão, gente. Gratidão, meus amados, por vocês terem estado aqui com a gente até agora, ouvindo essa maravilhosa canalização dos Arcturianos, que foi mesmo fantástica, não é? Então, gente, eu convido a vocês a refletirem logo mais amanhã ou quando vocês sentirem no coração, assistam novamente a esta canalização. Tomem nota de algumas coisas, né? Uh, com os acontecimentos que estão acontecendo atualmente e procurem fazer uma ligação com tudo e tirar o melhor, né, que puder de tudo isso sempre com o coração aberto, tá bem? e olha, se por um acaso tem algumas pessoas que não ressoam né, com o que está se passando com a canalização, com a mensagem está tudo bem está tudo bem, a sua verdade pode não ser a minha a minha verdade pode não ser a sua então fique bem à vontade viu? e Kiara. Oi, meu Como amor, tudo bom? Luz de Deus, eu tô bem. É só que aqui no sul tá frio, então eu fiquei com frio, sabe? E aí eu, ai, eu vou ter que ali pegar meu casaquinho. Mas eu tô uhum. muito bem, amada, muito bem. Na verdade, eu, eu, eu vim, eu não, não ia falar, mas eu não quis falar antes, mas eu vim para essa canalização sem saber nada. Eu deixei, assim, vir puro, sabe, fiquei o dia inteiro assim, mais uh, em conexão mesmo com o divino, com o meu eu superior, para que viesse a mensagem mais pura possível, faz mais de 20 dias que eu não escuto canalizações sobre esse assunto, porque eu queria, né, eu não, né, os mestres, né, os Arcturianos disseram, deixa vir, deixa, deixa nós falarmos, né, então eu fui, né, então tá, vamos lá. E, na verdade, eu amei, porque eu lembro de algumas coisas, principalmente porque, graças a Deus, eu visualizei algumas imagens, principalmente do prédio de vidro ou de cristal, eu não sei, e, e nossa, eu fiquei assim com vontade de ir para lá. Olha, quando isso é fantástico, quando a acho está cheirando, estava para chegar, eu senti... Uhum. Eu senti que eu estava contigo em um lugar, e de repente ah. chegou uma outra pessoa, e eu levei aquele sacudão, e eu opa, aí chegou a estar cheirando. Eu ia falar isso, ah, Gleide, é. porque eu achei incrível, porque uh, parece que a gente estava canalizando juntas, eu vi em alguns momentos, assim, como se tu estivesse do meu lado, tua boca mexia, eu não sei o que que era, mas... não importa, né, a gente, as visões às vezes são estranhas, mas eu senti, assim, a tua energia em consonância uhum. junto, sabe... E foi muito amoroso, porque isso me deu tranquilidade, assim, sabe quando uh, tu fica assim, ai, ah, eu tô com a minha maninha aqui, ou, oh, oh, sabe, a minha irmã de alma tá aqui do meu lado. <risos> então foi muito bom, assim, <risos> gratidão. coisa é, linda, coisa é, linda. O prazer foi meu, Flor, estar aqui contigo, né, poder fazer parte. Gente, então, como eu falei com vocês, que eu ia contar pra vocês, né, o que está acontecendo comigo depois que eu passei pelo atendimento com a Kiara, gente, foi, na última canalização que teve aqui no canal, com os arquiturianos, é, eu vi, né, com... Vou falar com os nossos olhos da quinta dimensão, viu? Porque é uma coisa muito nítida, é, é um sentimento que não dá para descrever, é uma... Não é um eu acho, eu penso, não, eu tenho a certeza que estiveram do meu lado dois Arcturianos, um de cada lado. E o do meu lado esquerdo, ele olhou para mim, eu olhei para ele, e ele, com muita firmeza, olhou para mim e falou comigo, ponte em prontidão, a sua energia será ancorada junto à dela. E eu, opa lá, me coloquei logo, né? E eu pude ver, eu pude ver ele de lado, assim, né, de perfil, né, então eu via também, ele trazia aqui duas cordinhas, duas decorações aqui na cabeça, fazendo essa ponta assim, uma... Em cima da outra, tá? E ele trazia também um turbante na cintura e uma, uma capa que ela vinha até mais ou menos abaixo, perto do bumbum, ali embaixo, né? E tudo bem, e depois disso eu fiquei com aquela imagem na minha cabeça que foi maravilhosa para mim aquela imagem, foi uma sensação de 20 fantástica, fantástica, posso dizer para vocês. E no decorrer do tempo, quando eu me, me recordava, me, eu falo quando eu me conectava novamente com esse ser, eu ficava assim, ó, é como se o meu olho aqui na terceira dimensão, ele continuasse aberto, e eu me apagasse no mental e me conectasse com ele. Foi até que eu perguntei quem era, e ele falou comigo que era o guardião. E falou somente isso, o guardião. E eu, nossa, mas o guardião do quê, né? Porque normalmente quando a gente pensa, a gente pensa assim, ah, eu pensei, eu imaginei. É, é diferente, gente. Você ver ter o contato com eles, receber uma canalização, é totalmente diferente do que você imaginar. Porque eu já recebi aqui comentários de pessoas falando, ah, vai, fala, fala que isso tudo é imaginação vossa, essas canalizações. Não, não é. Porque uma imaginação minha, eu sei diferenciar de uma canalização. Não é assim, Kiara? É assim. É assim. Uhum. É muito claro para a gente. É muito né? claro, é. A gente começa a acessar, né, outras áreas, e a gente vai vendo que, na verdade, o que a gente vê, pois eu só vejo de olhos fechados, digamos, uhum. e, assim, a visão, ela vem junto com uma carga energética amorosa, então, é isso que para mim me mostra a diferença verdadeira do que, que, né, do que, que poderia ser uma imaginação, do que, que eu estou ali em presença, em ressonância. Então, assim, quando tu imagina, ouve ou vê um ser de luz, tu tem uma sensação diferenciada também, ela toca o teu coração. É impossível de estar tá fazendo aquilo, a não ser que tu tivesse algum poder elétrico. Então, não tem como, né? Então, a, a, eu entendo perfeitamente o que a Gleide fala, porque a sensação que a gente tem é diferente. Eles são é. tão gentis, tão amorosos, e é um amor que, que contagia. Então, assim, o teu coração, ele parece que fica assim, parece que ele tá assim e ele fica... Uh. Então, assim, não tem como. A gente sabe, mas não tem problema, né? Às vezes as pessoas... É. Não estão prontas, está ótimo, é, gente, não tem problema, é, está tudo bem, está tá tudo ótimo, está tranquilo. Tudo acontece no seu tempo, não é, Kiara? Tudo, tudo. acontece no seu tempo. Então, eu muitas das vezes aqui, eu, eu até coloco uma carinha de, né, de, de, de, de sorrindo, porque é realmente assim, eu entendo, está tudo bem. Então, ninguém é obrigado a aceitar aquilo que desconhece não é? É tudo uma claro. questão de sabedoria. Então, voltando lá, né, ele, ele passou para mim que ele era o guardião e a partir daí eu tenho sentido sempre a presença dele, gente. Então, o que que isso tem a ver? Foi que a Kiara tá fazendo comigo as quatro sessões de terapias que ela faz com, junto com os arquiturianos e os seres trabalhadores da luz, não é, Kiara? Isso. Uhum. Eu quero que eu explique bem rapidinho. Sim, Gente, é assim, ó. Uh, em primeiro lugar, não é uma terapia melhor do que nenhuma outra de terapias quânticas, energéticas, todas são maravilhosas. Eu mesmo uhum. passei por várias uhum. e amei. Então, é, né, é só uma questão de estar tá se identificando um pouquinho mais com uma, um pouquinho mais com outra. Bom, a terapia quântica, na verdade, eu chamo ela de recalibração quântica, é uma terapia com, em conjunto com os arcturianos, que ela uh, veio depois de 2012, eu recebi... E também ela não é diferente das outras que muitos já receberam, né? E ela tem o objetivo de estar tá ajudando aqueles que querem estar em equilíbrio. Um equilíbrio mais quântico. E o que, que é o desequilíbrio que eles me falam, né? É que ao longo das nossas vidas na 3D, a gente vai deixando mais o corpo físico, ou mental, ou racional, se desenvolver mais, né, e agora, quando a gente entrou em 2012, esses desequilíbrios começam a atrapalhar quem quer o caminho de ascensão, quem está no caminho de ascensão, porque, além de tu ter que equilibrar esses corpos, tu tem que adaptar o teu corpo da base carbono, para a base uh, cristalina, então essa recalibração é bem uma recalibração, porque tu já esteve calibrado, então descalibrou e agora só vai voltar ao teu estado natural, recalibração quântica, então ela existe para equilibrar estes corpos e auxiliar para que mais facilmente tu entre em equilíbrio, para estar mais aberto a receber esses códigos de energia cristalina, de luz cristalina que estão vindo do, do Sol Central das Pleiades. Então, é uma ajuda, é um auxílio, é uma força... E não quer dizer que se tu não fizer a recalibração, tu não vai ascensionar ou tu não vai conseguir te adaptar, não, não tem nada a ver. Tu pode fazer sozinho, tu pode entrar em ressonância com teu eu superior, pode estar, tá, né, se conectando, não tem problema, gente, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Eu precisei de auxílio quando eu estava, né, acendendo e tal, então eu procurei isso. Coisas, né? Mas cada um tem seu jeitinho. Tem gente que não precisa e tá ótimo. Então, assim, o que eu posso dizer em síntese, uma palavra é uma energia de amor colaborando com a tua própria energia de amor. E a Gleide experimentou, né? <risos> E, e, e tem sido cada vez melhor, porque Ai, que linda. realmente é, a gente começa a percepção, gente, começa a ficar muito mais clara pra gente. Você começa a ver o local onde você deve estar e onde você não deve estar entendeu? Então eu começo a ver, hoje é meu dia de inclusão, que eu preciso estar comigo, entendeu? E ali eu tô quietinha, por quê? Porque nesse momento é que eles estão trabalhando com a gente, né, Kiara? É no momento Exatamente. de inclusão que o trabalho está sendo feito, porque quando há um dia de terapia, seja com a Kiara, com a outra pessoa, comigo, com outras pessoas... Eles ficam ainda durante dias trabalhando nos nossos corpos, né? E para que tu, toda essa luz volte a brilhar novamente, porque como a Kiara diz, nós só estamos nos reequilibrando novamente, porque é bem assim. Às vezes as pessoas pensam, ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, você não nasceu assim você foi criado da luz, então você precisa retornar da luz, isso vai acontecer para todo mundo, o tempo não importa, mas o que acontece é que nós, como nós somos luz, né, a gente vem aqui para a terra com uma missão, e a gente acaba se perdendo aqui nesse campo, acabou se perdendo, né, Chiara? Nesse é. campo tridimensional. E, e aí, o que, que acontece? Nós precisamos nos reencontrar novamente, né? Então, para todos tem o seu limite. E a Terra chegou no limite dela tridimensional, que precisa, sim, desse salto quântico para a quinta dimensão, onde Gaia já está vibrando, né, Chiara? Já, já está. Maravilhoso, maravilhoso. Eu estou aqui, pessoal, olha, quem tiver interesse, o contato da Chiara, ele já está aqui na descrição da nossa live, aqui embaixo, clica em saber mais, que você vai encontrar tudo. E aí você pode estar lá, entrando em contato com ela, agendando o seu horário, que eu tenho certeza que ela vai encontrar um tempinho para atender todo mundo. <risos> todo mundo, né, Chiara? Com certeza, tem. com certeza. Isso. Entre em contato com a gente e, olha, vê com quem você ressoa, né? Porque Nossa. tem muito disso, né? Siga o caminho tem. do seu coração. Tem. Né? tem. Tem, Eu é muito também. importante, é muito importante estar cuidando, assim, ver com quem que tu ressoa. Isso é maravilhoso, porque se tu sente confiança naquela pessoa, provavelmente é ela que vai estar tendo um caminho melhor para estar te ajudando, te auxiliando. Eu fazia isso, né, por mais que uhum, o meu coração uhum. tivesse meio atrapalhado naquele momento, porque eu estava em depressão profunda, então tava difícil mesmo, né, um, há uns anos atrás, então, mas mesmo assim eu tentava, sabe, não, coração, escolhe aí, escolhe aí, me diz o que, que é melhor, e funcionava, sabe, então, por pior que tu esteja uh, sofrendo bastante, tu se concentra, assim, e eu pedia e ele me mostrava, claro que às vezes eu errava mas eu já errava e já sabia que eu errei assim, bah, não é essa terapeuta ou não é esse terapeuta, ou não é essa terapia, eu já voltava por um rapidinho, porque o coração ele fala mesmo quando tu tá no teu pior momento pode ter certeza, gente, ele tá ali a postos <risos> o coração que eu digo é a intuição uh, o, a intuição a a assim, aquela parte mais sutil de ti, que sente o que é melhor para ti, então ouça seu coração é isso aí ouça o seu coração, porque é lá onde o seu eu superior te dá as maiores e as melhores dicas para a sua evolução não é, Kiara? exatamente, exatamente é. É uh, deixa eu só fazer um comentário engraçado aqui, vale. só pra gente rir um pouquinho uh, eu comprei esse fone novo que ele dá para tirar o microfone e o fone né porque uhum. eu já tô no quarto fone porque olha só o que aconteceu uh, <risos> nas últimas canalizações eu ouvi um, um chiado e uns pi pipi pi, e eu não queria dar voz para o meu coração que na verdade era a comunicação dos arcturianos que entrou na frequência e uhum. aí eu ia lá e comprava um fone novo <risos> Thank <laughs> <laughs> you. Genial. daí Daí foi muito engraçado. Que daí eu estava conversando com uma amiga minha, assim, e uma amiga minha que também é canalizadora mais experiente do que eu. E daí a gente entrou num assunto. E ela, a Marise, a gente entrou num assunto espiritual e veio uma canalização. Daí eu falei para ela: Olha, eu vou gravar que tá vindo uma canalização. E aí veio a canalização, eu gravei. E daí no final ela disse: Tu viu o que os arcturianos falaram no meio? E eu, eu sabia. <risos> Daí eu disse, vi, vi, daí ela disse assim, pois é, viu, que bonitinho, daí eu disse assim, é tipo um código Morse assim, é pi, pi, daí vem uns chiados, porque na verdade eles, é que daí atrapalha, entendeu, então eu tenho que tirar, nas últimas duas canalizações que eu fiz ao vivo, as pessoas viram que eu tirei o fone, fiquei segurando o microfone assim, porque é. uh, entra nas ondas de rádio e acaba atrapalhando a decodificação para a língua, né? Então, coisa, coisa mais querida, mas viu, sigam seu coração quando ele está falando. Eu sabia que era, mas eu não queria acreditar, digamos, olha só, né? E daí depois eu entendi, não, é eles. É verdade. Que amor. É o eu recebo aqui também outros convidados com canalizações como o Cristiano Moro e a Sabine, né? Que canalizam o Cryon. E você sabe que quando o Cryon está canalizando, a gente ouve sons de flauta, gente, durante a transmissão. E não é nenhuma música que está ligada lá no Cristiano. Vem tudo através da canalização. Tá? Então, para quem aí tem as suas dúvidas ou pensa que colocaram música de fundo, não, não foi música de fundo, não. não. São sons da canalização mesmo, que são emitidos, porque é uma energia tão magnífica, é igual o Kryon também diz, né? que o nome dele é, seria como uma mistura de cores por isso que ele tem o nome Cryo então a energia quando está canalizando também soa soa então isso tudo é muito fantástico coisa linda aí. coisa é. linda eu estou tentando aqui mostrar que todas as mensagens que a gente a recebeu, coisa linda não era Lúcia Rosana Danilo mulher. Vera Lúcia, quantos queridos. Que é lindo, que é lindo. Olha, é lindo. eu quero muito agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes com a gente. É muita honra para a gente ter todos vocês aqui. Que vocês possam receber todo o nosso amor, o nosso carinho. É, Kiara? Coisa e linda. Que vocês fiquem sabendo que nós estamos aqui, tá bom? Mesmo que nós não conseguimos ler todas as mensagens mas o nosso, nosso coração, os nossos sentimentos, eles estão aqui vibrando para que o mundo, né, a humanidade, tenha aí uma ascensão ou um despertar da consciência com mais tranquilidade, com mais paz. E é por isso que nós trazemos um pouco de, das palavras dos seres de luz que possam vir aqui Trazer, porque sempre dizem, quem não vem pela dor, vem pelo amor, e por que não escolhermos o amor, não é? Verdade. Então, cada sabedoria que nos chega, diminui um pouco de alguma dor que vai acontecer, por causa de uma teimosia, é? uhum. Então, escolhemos o caminho do amor. E nada mais importante do que a nossa paz, tá, gente? Verdade, verdade, verdade, Porque olha deixa eu só é... agradecer antes, gente, muito, muito grata de coração, agora estou falando com o coração junto, muita gratidão a Gleide, muita gratidão a todos que vêm aqui, eu fico muito feliz de vir aqui nesse canal, porque eu sinto uma energia tão amorosa, sabe? E a energia da Gleide, é óbvio, mas também de todos que vêm aqui e... Fazem né, comentários gentis, amorosos, é tão apoiador isso. E, gente, isso para nós é tão feliz, porque a gente está aqui por amor, né? A Gleide está aqui por amor. Então, é maravilhoso fazer isso, uh, é, é gratificante. E eu até comprei um blusão novo para vir hoje. <risos> exibida Então, muito obrigada, gente, muito obrigado por nos dar essa oportunidade de estar com vocês em espírito, né, mas é maravilhoso. Muito obrigada, Gleide, pelo teu trabalho, e eu vou repetir, tá, eu sei que tu vai me xingar, mas que trabalho lindo que tu faz. Não, tu vai me xingar, vai dizer assim, não, não é, mas assim, ó. Que trabalho lindo esse que tu faz, de estar divulgando canalizações de luz. Nossa, eu já recebi, uh, algumas pessoas me disseram já, olha, uh, o canal da Gleide me tirou da depressão, o canal da Gleide me ajudou num momento onde eu precisava muito de ajuda e eu não podia estar buscando, não podia estar tá comprando, eu não sei, mas ajudou, então assim, o teu trabalho é muito bonito, é lindo, é amoroso, é sincero, e ajuda muita gente, então assim, não esquece disso, minha luz de Deus, porque eu acho que isso traz também mais força, né, eu ouvi isso, Gleide, várias vezes, e eu... Fiquei com os olhos cheios de lágrima, né, porque, ai, que linda, não é maravilhoso ouvir é. isso? É uma responsabilidade, sim, muito grande, era, muito grande, porque os seres de luz, eles falam para gente que eles tiram o chapéu, eles estão muito contentes com o nosso trabalho que está sendo feito aqui, porque... Nós somos tentados né? a todo momento, né? nós estamos sendo tentados. Então a gente precisa sempre estar em autopoliciamento constante, quase que 24 horas. E, e eu acredito que com o tempo isso passa a se tornar é, automático na nossa vida. A gente está no aqui... Agora, sem ficar deixando com que a nossa mente nos manipule tanto para o presente ou quanto para o passado, quer dizer, para o futuro, tanto para o futuro quanto para o passado, que ainda não existem, né? o que existe é o aqui e o agora. Então, a gente fica aí sofrendo assim, essa influência do passado e do futuro mas precisamos manter a nossa consciência de agora e não nos deixarmos influenciar pela mídia, tá? pelas pessoas que te cercam, né? seja qualquer sentimento que for, nós precisamos estar prontos para ouvir e nos sentirmos quase que neutros, não indiferentes, mas compassivos, com amor e neutro. Porque cada um tem a sua, o seu aprendizado, a sua, a sua, o seu percurso aqui em Gaia. Né? Então, nós podemos ajudar, sim, nós devemos ajudar uns aos outros, mas cada um tem que estar consciente da sua missão. Tá? Da sua missão. E é desconectar eu sei, eu também desconecto às vezes então vou ajudar a Glade gente, se alguém quiser ver, tiver tempo sobrando, né uh, no meu Instagram, eu acho que há uma semana atrás, eu fiz uma canalização com a Beth onde os arcturianos falaram sobre a ascensão é uma escolha então ali eles falam exatamente essas coisas lindas que a Glade acabou de falar sobre a escolha de acender ou não, sobre respeitar as escolhas dos outros, sobre não tentar doutrinar ninguém, pois as pessoas através da doutrinação é uma coisa da velha energia, não vai funcionar para uma nova energia, vai afastar. E ali algumas dicas bem amorosas deles. Eu acho que é bom assim, é, muito, eu recebi muita, muitos relatos de pessoas que gostaram muito, porque às vezes a gente quer trazer as pessoas e acaba né, afastando, então, ali tem algumas dicas amorosas do quanto isso é uma escolha pessoal, e cada um está no momento, e nós temos que ser respeitosos acima de tudo exatamente é. exatamente como eu disse a sua verdade pode não ser a minha a minha verdade pode não ser a sua depende cada um do seu grau ou nível de evolução não que um seja melhor do que o outro não de jeito nenhum porque cada um vai sim é, chegar ao tempo certo né tem o seu tempo certo exatamente mas tá tudo certo. Tá tudo Sim. bem. Então, tudo, tudo bem. Então, meus amores, Kiara, tu quer deixar mais alguma coisa? Não, é eu meu amor, eu, eu, assim, só de novo, gratidão por tudo, essa oportunidade linda, muito obrigada. Uh, ah, eu vou pedir para a Gleide, ela já botou ali né, o meu Instagram, mas eu vou colocar também embaixo, se a Gleide deixasse, tudo bem, o endereço do meu blog, porque eu, algumas pessoas não têm Instagram e daí uh, no blog ali eu ainda não tenho telefone, mas eu tenho meu e-mail ali no blog para tu entrar em contato, se quiser alguma coisa, porque também, como é que eu vou dizer, Ai, assim, às vezes as pessoas não tem Instagram, daí vão montar um Instagram só para entrar em contato, não é legal, né, então assim, e-mail todo mundo tem, né, então vou deixar ali no blog para estar tá o, o enderecinho do blog para quem quiser entrar em contato via blog, e ali no blog que está bem explicadinho sobre as terapias, tem cada tipo de terapia, como é que é, como é que funciona, então assim, só para facilitar, eu vou estar tá deixando o, o endereço do blog, tá, meus amores, tá, minha linda... Foi. Minha linda sim, sim, Depois tu me passa, que eu coloco aqui na descrição do ah, vídeo para ah, ficar que fixado. Bom. Tá Obrigada, bem? meu amor, amor. Obrigada. E meus amores, olha, ninguém precisa ficar provando nada para ninguém. tá tudo certo como está. tá bem? E olha, gratidão por você estar aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Se inscreva no canal, comenta, compartilha. Eu preciso dizer, porque assim o YouTube, ele vê que o canal né, tem conteúdo é. e expande. Porque essa é a intenção, fazer com que a humanidade receba o máximo possível das mensagens dos trabalhadores da luz. Aí. Então, pelo centro. Gratidão por você existir, quem você é. Gratidão por você fazer parte desta linda família cósmica. E que o amor esteja hoje e sempre no leme de nossas vidas. Namaste. Beijos.